No dia 27 de abril, a URGS recebeu a presidenta do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras, Olga Mira Mancia Ferreira, para falar sobre a curricularização da extensão. Decana de Extensão na Universidade de Brasília, Olga Mira é doutora e mestre em Educação pela instituição. Ela fala sobre a importância de uma universidade integrada e de um trabalho em rede entre os alunos de diferentes cursos. A conversa reuniu quase 200 pessoas online e foi transmitida no YouTube da ProRest. Confira alguns trechos do que foi dito no fórum. Que a questão central que está posta em relação à inserção curricular da extensão é o cumprimento do artigo 207 da Constituição Federal, que fala da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. A inserção curricular prevista na Resolução 7 do CNE supera o conceito de complementaridade, Lá está dito que a extensão, ela in... ah, a, a inserção curricular significa que a extensão integrará o currículo. Então, ela não está mais como algo que complementa, que está... a atividade de extensão, ela necessariamente tem que ser interdisciplinar, oportuniza que a gente mobilize os mais diferentes conhecimentos e as mais diferentes áreas para a construção dos nossos projetos. O que nós mais queremos é a relação integrada do sujeito, é, re, trabalho em rede. O que nós queremos com a extensão é uma universidade viva e que reconheça o limite das áreas. Para o Encontro na Íntegra, acesse o canal do YouTube da preste Vem para a extensão!